Bom dia, hoje temos Simões Batta de São Paulo, Brasil, como hóspede. Ele tem a última novidade de, de, de, de, de desenvolvimento, de novidades, sobre a Herct número 1 e a Herct número 2, que começará em uh, março 1 Bom dia, Simone. Quer se pode dizer da sua experiência com o Herk número 1, com a primeira experiência por os clientes? Bom Qual dia. é a tua experiência? Bom dia, Enzo. É um prazer estar aqui novamente na bonita cidade de Zurique. Estamos agora aqui em 10 de fevereiro de 2017, fazendo um grau, um frio aqui em Zurique. Mas é, é um prazer estar trabalhando aqui Lauta, com o Enzo. E... Com relação à nossa experiência no HECT1, foi uma experiência muito interessante. Tivemos muitos clientes participando desse programa no Brasil, pagando seus impostos, legalizando os seus bens e podendo desfrutar agora dos seus bens de uma forma livre e sem preocupações. As novidades que eu tenho para dizer sobre o HECT2 é que o HECT1, como vocês sabem, encerrou no dia 31 de outubro de 2016. O HECT2 a expectativa era de que ele sairia agora em fevereiro, logo no dia 1 de fevereiro. Ele foi aprovado no Senado com algumas diferenças. A alíquota passou para 17,5% e é, basicamente ele seria uma repetição da lei do Rect 1. Esse projeto de lei foi aprovado no Senado e posteriormente foi enviado à Câmara dos Deputados. Encontra-se pausado por enquanto lá, mas o Brasil tende a seguir a esse movimento internacional de troca automática de informações e é uma certeza que em, logo provavelmente em março já teremos alguma novidade talvez com o lançamento de um segundo programa como o nosso clientes podem ter benefício da nossa colaboração como é essa nossa colaboração eu, eu acredito Enzo que que nosso time ele é único porque ele, ele faz uma ponte aí no Atlântico para ajudar os clientes brasileiros que tenham bens aqui na Europa. Então, nós cuidamos dessa parte junto às autoridades brasileiras. E o Enzo, ele é um ótimo advogado aqui na Suíça, que lida, tem muita experiência comunicação em lidar com direto suíço. com os bancos. Com né? os então... bancos. Se você tem um problema com o bancos suíço... Um o telefona, telefona e com você vamos junto a visitar vos bancos aqui em Zurique ou a Genebra, and ve ajudo a resolver o problema com o banco suíço a resolver a Herct. você tem ajudo aqui em Suíça e ajudo com Simoes, com a receita federal do Brasil, é como um puente transatlântico. O nosso time é consequente, e é um serviço único. Se você tem uma pergunta, pegue o telefone e telefona imediatamente. Muito obrigado por vossa atenção. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Be rich and remain rich.